Tá mostrando pra você nas streams, nos vídeos, como você pode se divertir Então usa lá o cupom FELPS Pra você tá ganhando 15% de bônus E é isso, galera, bora pro vídeo, tamo junto Valeu! Salve, salve! Tranquilo, então, guys! Mais... Que... Vai montando a lobbyzinha aí, mano Boa noite, no Wunders no Vai chamando a galera pra live aí, mano Tem alguma dica de como melhorar uh, move in-game, mano? Pratica, <tos> melhor dica <tos> Entra no server de surf, fica surfando pra lá e pra cá, e já era, mano. Tá jogando com 25 balas, corno? É, o server tá com 25, porra. Vai não precisar de 25 não, mano. Vai precisar de 40. Tá jogando quantas horas por dia, porra, mano? Umas 8? tá me limitando um pouco é meu dedo, mano. Preciso ficar 100% no dedo pra poder conseguir ficar mais tempo. Fábio, o que você achou da autorização do CS? Cara, achei legal. Acho que não foi... Ah, sei lá, mano. Também toda vez que uma arma começa a se destacar, eu começo a chorar, velho. Toda arma, velho. Toda arma. Eu não gosto muito desses updates tá ligado? Nem achava que a coach tava tão forte assim, não, velho. Queria ver esse chorou todo pra WP. É, a galera não vai... É tipo assim... A Valve não vai mudar a, a WP nem a K, né, mano? Tipo, elas são as armas... Deixa quieto ali. Eagle mudou, né? Os dois tiros do peito eu não, Pra mim não faz diferença nenhuma, eu não acerto nada mesmo. Eu jogo merda nenhuma com o Eagle. não acerto. Podia botar um tiro no peito que eu ainda ia jogar mal. É isso mesmo? Posso ir janela ou liga? Posso jogar janela? Não. Ah, vai, vai, vai, vai. Tô brincando. <risos> Pode ir lá, pra aí, gente. Aí. eu vou liga lá então. E é tapete, velho. É. Né? Caverna 1. Um. Entrou caverna 1. Um. Dois cavernas, guys. Caindo, não, nada, nada rato, nada meio. O tapete entrou, bombe, caiu bombe. Ah! O palato saiu, bombe um, fogo. Tô fogo certo, um certo, cabecinho. Cabecinha, fogo e outro palato. Eu ah, palato. não tenho pix não, viu, Mame, Mamedes. Que belo nick, inclusive, Mamedes. Ah, valeu. valeu, valeu, valeu, faltou muito. <risos> <risos> Bora. Tentou ver se o modem tá conectado na tomada. É, uh, não, vou dar uma olhada depois. <risos> Nada mesmo. Caverna 1, um, Digo. Não escutei B. Um rato. Vou rato. rato. Nada mesmo ainda. Pode botar B pouco. aí, pra Rato meio pra mim. Tô subindo. Sobre... Tô exato, Comendo. Que barbeiro. Botei. T dois esquina e dois rato. Dois veio. Mas a esquina. eu tô morto. Rato, mais um rato, mais um rato. Esquina abriu. Retina, é. rato esse. Pode estar tá nas smokes, pá. Não, Cuidado com a bala. Cuidado com a bala. Matou lá. os dois ratos. Acabou, acabou tá mesmo. Tá Pode estar nas smokes, tô aqui. b b, b, b, b, b caralho. caralho. Gostei <risos> comunicação foi, comunicação veio meio triste né? Ah, é tipo, barra B. Foge meia agora. Teres bagado também, para caralho. na falaça. Vai, speio, guys. Vai, speio, vai, speio. Cadeira, cadeira, cadeira. Lá, cadeira. Mais um meio. Ai, meu pai do céu. Um meio. Rato, rato. Fala da minha dual aí. O cara é um pistoleiro maluco. Ai, ai. Mas falei, mano, ganhou um round dos caras que nós embarca. Mano, tomara Oi, que isso seja atenção. rota. E vocês, guys, vocês que estão é na estreia aí? Quem vocês que acham que tem que ser o melhor player da década aí? Mas, mano, eu não entendi, velho. Se for na década de. É da década de 2010 a 2020 ali, certo? Se for daquele ponto ali, eu acho que o Device fez mais, não? Vocês não concordam? Eu vou falar isso aqui. Toma. Que isso. Base, base, base, base. base. base. É. Que, base. Tá que isso, mano. O Bruno era. Pensou. Que, que é isso? Deus, que, poder, né? <risos> que porra é essa, velho? Caralho, mano, que cara roubado, velho. Né, <G1> Você não, não muda, né, Xen? PC novo agora, velho. PC novo. <risos> PC novo, né? novo mira velho, né? isso? Coloca a do respawn, alguém? Queria que ser bom assim. Não né? tenho, não tenho. Ah, que tem? O Ph ah, bom, Oi, que vocês querem? Ah, janela <risos> respawn. Vou desmocar aqui então. Vou desmocar aqui então. Vou ligar. Red 1 de cara. Moscou, moscou, moscou. Tá, eu pego ele. Mirando, ah, fica virado fica virado Tá sério, Palácio, ah, palácio, o... bem fudido. O cara default. Okay, liga aí. É. Moscou zoado. Fugir, daí... Beijo, vamos, vamos, ele, vamos ali, vamos Aham, uhum. Mas não tem B não, vai é o bot. Ah, talvez. Botei dois caras de AK lá. Fazer ganhar tapete, é marcado Bob, caralho, que susto. A Kimber ele tava ligeiro aqui, mano. Ah, se fosse nos nossos tempos. Pega ele, seu. Oh. Tadão. Fui humilhado. Acabaram. Esse cabou, cara Ed não, não passava Moscou, era nunca, ir. mano. A boa porra de Uva, velho. Hoje não tá <risos> dando pra ouvir velho. vídeo. Acabou, acabou.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 às vezes ela ela aparece. Vou no... jogar B aqui. Pode jogar, liga. É Será que ele vai mirar? Se ele mirar ele me conhece. <risos> Se ele mirar ele me conhece. Uh, hum, devolve, que eu devolve. Deu. Devolve, devolve. Tô indo pra B, tá? tá. Oh, meu Deus! Meu Deus, ele virou! Que que é isso? L, L, L. Eu mato, segura, segura. Seguro? Peguei Troca, chegou E o é? A, é. é. Comeu porta, foi sombra. Isso, viu ele? Aí é clipe do Smoke Criminal. É? É. É, é. é foda, mano. É foda, é foda. Eu vou ficar bem rato comigo aqui, caso eu morro. Eu já pega a BK aqui nessa porra. Só que quem quiser ficar a skin aí pronto também. Acho que os cara vai avançar, velho. Vai, com certeza. Pera, tu a liga, eu não veio não, eu não chamei não. Matou a smoke liga. Esse é. É, ganhando no espaço quê? Vambora Vou dar um stake na smoke ah, da liga Tem isso. um van, tem um van comigo Tá smokeado ali. liga? Tá ainda Acabou, acabou é. a smoke, acabou a smoke tem que dar o um pé não, aqui cara. atrás? Aqui, ó Quer matar o jungle, tá? Uhum. Aham Chega morto, sobe lá e pega a K dele uhum. Ele tava ah, virando é, é mercado, mercado, mano Que doideira é essa? É. Bom, eu vou tentar matar o L e você garante o base pra ele aí Tá Tá aberto Eu tenho flash, Bota mas... pro L aí, paciência Fechou, tá bem Mano, tá muito quieto isso daqui, hein? Pode tá infiltrado, velho. Não. Tá, plantei pro L. I'm planted. Bomb, respeto. L, último, L Nossa, tirei que a cara é e ele apareceu. Não, não, não, eu pego ele tá já já. Eu tá, eu vou jogar no seu joga contato. contato então. Joga no contato, joga no contato. <risos> ah. Foi mal, mano. Na hora que eu tirei a mira, ele abriu do L, velho. Tá, ah, tá sus. Smoke aí, pai. Eu vou abrir meio aqui meio mesmo. Peguei outro atrás. Peguei outro atrás. Eita porra! lá o rato, tá? Assim, rato, de oh, você Tem um L, tem um L close, atrás. Eu vou molotová atrás. tiver vai. Moscou aí. Janela 1, um, janela 1. Um. dentro um. do Moscou. Ela morreu. Deitou no Moscou meu Deus do céu, mano. Aqui em B, BTB1. Ai que lag. Nossa, Ai, se é é. ele visse... Parece que até é meu, guys. Agora acho é morto, morto véi. Fica do DMX, beleza? Né? Vou bagar pro você, pai. Pede. Abri, abriu! Tá aberto. Ah, ele meio... Ah, me... ah, me... ah, ah, Viu. É Já fui com vocês. Já fui. Vamos? Ficou Tipo tá com medo. Ah, tô com medo Eu vi, eu vi. Areia, ó. Tô certo. Bora. Ele é bem, ele é bem. Pode pegar a K na caverna, viu? Pode estar ah, de é? esse cara aí. Tô Default. Default. Fala, Felpeira. Tá com tiro posse? Tô com tiro, mano. Ah, é. Drop, drop. Ah, foi mal. Tá já. pegado? Tem saldo aí, colagem. Deixa. Eu não sei falar as causas dessa. Melhor ficar a cabecinha. É é bang Pode devagar. Ok, agora. Boguei até as costas. Não, meu. Areia, cuidado. Vou fazer uma cabeça pra vocês. Vou levar fogo. a cabeça. Peraí, dei falt, falta. Areia, areia. Pergunta. morto. Não, não. janela. De XM. a janela. Hehehehe. Kimberley, ele é L, mano, ele é L. Plantei pro L. L no caso B, né? LB ali na região. atrás! Não, do redondezas. Que isso, cara, tá louco? Bugou ele aí, ó. Buguei. Tá. Ai cara, que movimentação é, horrível! É ali entre a marginal e a. Aí, na região. Aí, consegui. Ai meu dedo, quase que eu quebrei meu dedo. De novo? Pois é. Pode estar rato, B, pode assim, tá estar tá em qualquer que... lugar, mano. Fica bugando meio embaixo pra mim, eu vou abrir tá. na liga ali. Você bug em Não, não, legal. fica pronto só pra entrar e furar a smoke. outra. Bangalore se você sair... Pode pegar. Fogo, vai, inliga, vai, vai. Fogo, Meu Deus. Deu cabecinhas, duas cabecinhas. Mais um. Mais um, um mais um morreu Diego. Ou cabecinha, L, L, não sei. Ele L ele. base. Joguei base. base. Um foi pro Os dois Liga. Mosco, Meu Deus. Comeu, comeu, comeu, comeu. Cabecinha. Eu pego, eu pego. Vê. e cabecinha. Ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Django. Os dois aqui. Pode deixar que o jogo no que eu Pode deixar com o jogo. <risos> Morri. Mas boca não tem como não, pai. Até tá lagado. Não oh. hum, tem, tem defuso. Que... Tem? Não tem, não tem. tem. Não tem. Não Acho tem. que não. GG. Eu não... Boa, Lido Game. Bom, você vai continuar usando M4, silenciado, depois esse nerf, vezes, hein, ou vai voltar pra M4 a 4? Né, com... eu, eu vou voltar death, pra M4, eu vou ficar nessa silenciada mesmo. Like eu não acho like que foi seu tanto assim. assim, tá ligado? Steam caiu, ai meu c... velho. Sério. Hoje tá, tá difícil, hoje, hein, guys? Steam cai, tô jogando lagado, tá foda, mano. Salve, gunkers, beleza? Quem puder, galera, compartilhar a livezinha lá no Twitch, vai ajudar bastante. Tem chance de você jogar algum time gringo? Não tem, mano. Pra ser bem sério, não tem não, mano.